Oi, gente. Boa noite. Vou ficar aqui, que eu não estou acostumada com esse negócio, não. É tudo amigo, tá? Paguei para vir. É... Acho que eu já conheço boa parte aqui. Quem não conheço... Meu nome é Karine Elpidio, eu, eu sou empreendedora. Todo mundo que está filmando é amigo. É porque eu paguei para eles virem. É... Eu sou empreendedora, da área de startups, e eu brinco muito que é, esse negócio de você vir em palco para empreendedor, é, ou você está rico, ou você está procurando contatinho no Tinder, né? Porque empreendedor tem que trabalhar, não dá tempo da gente ficar em palco. A vida não é mole, a vida não é brincadeira, a minha não é. E aí eu brinco muito, por isso que eu, eu falo muito sobre essa questão de você empreender na na área de startups, porque é muita, é muita Nutella, é um mundo muito Nutella hoje. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer vida fácil, todo mundo quer ser unicórnio, só que isso tem um preço muito alto. E aí eu brinco muito que quem está para vir para o palco, ou você está rico ou você está atrás do Tinder. Hoje, no meu caso, é a segunda opção, tá? Ainda não estou rica, não, mas eu vou ficar. Então, eu brinco muito que toda vez que vem essa frescura de vamos dar em palestra, não sei o que, cara, empreendedor tem que trabalhar. Beleza? Não dá tempo de ficar em palestra, não. Mas a gente vem aqui brincar, porque acho que a experiência e as porradas que a gente tem, que a gente toma, elas são importantes para esse processo quem está começando. Quem aqui já é empreendedor, quem tem startup? Se eu ficar gordo, eu te mato. Quem tem startup ou quem ou está quem querendo empreender? Quem já é empreendedor aqui? E quem está querendo? Caraca, velho. Tanta coisa boa para vocês fazerem na vida. Mas vamos lá. Então, ó, eu digo que eu sou empreendedora raiz, startupeira e líder de seita de empreendedor Nutella. Porque é muito Nutella atrás de mim. E a diferença dos Nutella e dos raiz, os meninos ali sabem, né? Os meninos da Zenit. É, eu brinco muito com eles porque... Eles, né? Como se eu, fosse, eu não fosse Nutella. Às vezes eu sou Nutella também. É, eu brinco muito porque... Quando a gente está, quando a gente vai empreender, a primeira coisa que as pessoas acham é que precisa de dinheiro. E aí começa a desculpinhas, historinha, começa a conversa que não fez, porque não sei o quê, porque a vida tá difícil, porque não sei o quê. E empreendedor empreendedor raiz não tem isso, tem que se virar e fazer sem ter nada mesmo. Então eu vivo atrás dessa, eu vivo sendo procurada por um bocado de empreendedor Nutella que acha que tudo precisa de dinheiro e que acha que a vida é mais difícil. E a vida não é difícil para um só, outra, para todo mundo. E a gente que é empreendedor, raiz, não tem jeito, tem que sair do outro lado mesmo. E aí eu vim aqui contar o meu conto de falhas. Não é conto de fadas, porque não, não, essa vida não tem conto de fadas. Quem acha que empreender tem conto de, é um conto de fada, não é. É se lascando mesmo, é bem difícil. E é mais ou menos assim, ontem eu estava mais ou menos assim, estava muito ferrado, estava morrendo de dor, trabalhei igual uma condenada e falei, cara, estou lascada, né? vou ali beber porque é o jeito que a gente consegue esquecer, porque não tem jeito. Tem que... no, outro, no outro dia você tem responsabilidade, tem funcionário, tem isso e aquilo e tem que entregar. E aí eu peço que vocês venham de verdade, prestem atenção e participem aqui da brincadeira. Vamos começar do começo. Como é que eu comecei, minha primeira startup? Eu tinha 14 anos. Eu achava, falavam para mim, que todo mundo que mexesse com internet ia ser rico. Aí eu falei, então eu vou ser rica também, né? Eu morava numa cidade na Bahia, no interior. E falavam que esse negócio de internet ia ser o boom e não sei o quê e tal, que se soubesse fazer site ia conseguir ficar rico. Aí eu falei, então eu tenho que achar um jeito de fazer site para eu ficar rica. E aí, aquilo, eu fui procurar como é que fazia. Na época, é, tinha aquelas listas telefônicas, e eu saí procurando todo mundo que tinha e-mail do UOL, da, da BOL, não sei o que, que significava que não tinha site, né? Só que eu não sabia fazer site, tá? Aí eu peguei, saí ligando para Deus do mundo, dizendo que eu tinha 17 anos, fui lá para a ficha telefônica, lá para aquele negócio de é, telefone público, que botava aquelas fichas, e fui oferecer site. E aí, eu falava, não, eu fazer um site, não sei o quê, tal. Você precisa de um site, que você não tem. E o povo batiu o telefone na minha cara. Não vendi nenhum. E aí, eu falei, cara, eu tenho que achar um jeito de ficar rica, eu não quero ficar aqui. E aí, eu resolvi que eu ia pelo bairro procurar é, alguém para comprar o meu site. E aí, eu falei, cara, eu tenho que procurar saber como é que faz esse negócio. Aí, eu fui no, <risos> fui no Senac procurar ver quanto era esse curso de web design. A mulher falou. Oh, 360 reais em 30 dias, eu. Então tá, né? Aí lá fui eu, consegui numa padaria lá. É, e uma padaria mercado, um negócio assim. E aí eu falei pro cara isso, eu falei, cara, você precisa de um site que você vai aparecer global, mundial. <risos> Olha uma piada. Quantos você tem? 17. 17 perde 18, né? É menor de idade <risos> perde 18. E aí ele falou assim, tá, mas eu vou ganhar o que com isso? Eu falei, você vai aparecer para o mundo inteiro, não sei o que, tal. Aí ele, tá, e como é que eu faço? E quanto é eu? 360 reais. E como é que eu te pago? Como é que funciona? Quanto é que você entrega? Eu falei, um mês e tal, você me paga agora. Aí ele me deu o dinheiro, ele falou, Olha, eu te conheço, viu? Eu vou na tua casa. Caraca, meu Deus do céu. Aí dali virou um monstro. Eu tive que sair correndo para aprender a fazer o site para entregar. E aí foi aí virou um monstro porque eu, eu aprendi a mexer, a fazer com que a vender o que eu não tinha. E aí depois disso eu digo que eu sou muito fazedora. Já tive 19 empresas. Agora eu tô 19, eu tô com 12 hoje, mas eu tive 54 CNPJs. E aí Oi. E aí, essas são algumas delas. Algumas coisas que eu estou envolvida. Quero nem saber da metade. Alguns vocês devem conhecer. Alguns vocês devem conhecer. É, e a, dentre, dentre essas, a gente tem algumas iniciativas, inclusive que são sociais. Por exemplo, o Coméia, é ele é um coworking, ele está até um estande aqui na frente, é um co-work que tem, sei lá, um bocado de maluquice aí. Depois eu vou mostrar para vocês. Aí, a Firgun, que é uma fintech. Tem mais outras aí que a gente ainda está tá trabalhando, mas hoje é mais ou menos o que está funcionando. Tem o Inova Summit, tem o Foda que eu estou envolvida com o Rodrigo. Tem um bocado de coisa. E aí é o seguinte. A gente aprende que a vida é linear, né? que a carreira é linear. Posto você tem que estudar, você não sei o quê, vai fazer faculdade... Só que eu era não linear a vida toda. Sabe quando você acha que você é doido? E que você é sozinho no mundo e fala, caraca, por que, que todo mundo pensa diferente de mim, né? Então, desde muito cedo, eu era, tipo, nunca aceitei ser igual a todo mundo. E aí, começou as, as coisas começaram dessa forma. Eu era muito conectada, tipo, queria ir na contramão de tudo. E aí, assim, as coisas caminharam. E aí vamos lá, maio de 2012 eu estava lá na minha vida maravilhosa, estava rica, bonita, inteligente, de carro importado, só curtindo a vida Só que mulher é uma desgraça, né? Começa os hormônios, chega uma fase de 30 e poucos anos, começa os hormônios Ai, não estou feliz, ai, quero mudar, não sei o que, propósito, essa merda de propósito, de você encontrar alguém que te fala de Ai, você tem que trabalhar com o seu propósito e aí você, procura, você encontra o pessoal que vem e fala assim, olha cara, você não está feliz? você está com dinheiro, está com a vida que todo mundo quer E você fala, não quero essa merda Aí o pessoal fala, cara, vai cuidar do seu propósito Vai tratar das coisas que você gosta e não sei o que Aí você fica todo empoderado, não sei o que e vai lá De repente, caralho, vai largar tudo Aí começa, não quer mais casar, não quer mais não sei o quê, não quer mais ser sorte de ninguém, vou mudar tudo. E aí, eu foi quando eu tive minha primeira experiência com startup, que eu me lasquei, gastei 300 mil, me ferrei. Era uma startup de logística. E achava que ter startup era contratar programador e desenvolver um aplicativo. Foi lindo, foi maravilhoso. Me ferrei mesmo. É, e aí, eu passei por algumas questões pessoais, de uns problemas, tipo, bem pesados, pessoais, que me fizeram realmente mexer, né? Tipo, aí vem aquele negócio de hormônio de mulher, de não quer mais isso, não quer mais aquilo, aí eu resolvi largar tudo e falei, cara, eu não quero mais essa vida, agora eu vou empreender com outra coisa. Aí todo mundo, oi? Tá, mas vai empreender com o quê? Vou empreender, porra! Com o quê? Vou empreender! Não sabia que diabo eu queria fazer, isso é horrível. Aí, beleza, resolvi largar tudo, foda-se, vou para a Austrália. Agora lá, eu acho que de cabeça para baixo, a gente descobre o que quer da vida, né? É horrível a sensação de quando você está com dinheiro na mão e não sabe que porra você quer. E todo mundo falava, tá, cara, mas você vai abrir a empresa, ou você vai abrir o quê? Uh, oh, vou abrir uma empresa. De quê? De empresa. E aí eu me larguei de tudo, me desvinculei de todo mundo e botei para lascar e todo mundo achou que eu estava louca. E aí eu falei, vou pra... Só que eu fiquei bem mal com isso, porque foi assim, luto pessoal, luto que eu abri mão de uma coisa que eu tinha construído, que estava super bem, o dinheiro caiu na minha conta maravilhosamente eu não quero. Vou a Austrália, vou não sei aonde, vou não sei aonde. E aí foi muito engraçado porque eu estava eu, eu, eu Um dia eu tive uma crise de ansiedade nesse período, e eu estava andando no meio da rua lá e tal, e aí eu conheci... Tava na rua e eu passei por um lugar e tinha um, um bocado de gente na sinaleira. Tinha algumas crianças e tal. E aí eu parei e falei, cara, velho, era meia-noite. E falei, deixa eu só pegar uma água aqui. Era meia-noite mais ou menos e eu falei, cara, como assim? Esses meninos estão na rua e tal. E aí, conversei com os pais deles lá e tal, e falei assim, vocês moram onde Ela falou, aqui. Aí eu, oi? No meio da rua? É, moro aqui. Aí eu, tava, tá, fui pra casa, voltei no outro dia, 5 horas da manhã, falei, cara, tá tudo errado nessa merda. Aí, comecei a ajudar e tal. Aí, um dia, é, a mãe do menino me liga assim, fala assim, olha então, é porque ele está muito doente, a senhora tem que vir aqui levar ele para o hospital, porque, tipo, ele vai morrer. Eu, tá bom, fui lá, peguei a menina, ela jogou o menino nos meus braços, sem documento, aí eu levei ele para o hospital, ele estava com infecção generalizada, tinha, cinco, tinha quatro anos, nos órgãos, tinha pego uma bactéria, e aí eu peguei, levei, beleza. Aí, fiquei lá, né, no hospital e não sei o que, ai, ai. E aí eu não tinha documento de ninguém, falei, cara, daqui a pouco, daqui a pouco eu vou responder por pedofilia, tô fudida, tô lascada, aí liguei pro advogado, ele, é, vai mesmo, você tá fudida. Aí eu, puta merda, aí eu faço o quê? Volta lá pra procurar a mãe. Ó, ela foi presa, ela não tá lá não. Eu, oi? É, carinha, você se fudeu. Aí lá vai eu, falei, cara, e agora? Eu faço o quê? Cadê a família desses meninos? Aí ele falou assim, cara, tu vai, não tem, ninguém sabe onde é que tá, não sei o quê. Eu falei, tá começou sou foda, eu vou entrar com a, um pedido de guarda, né? Porque eu fico ajudando ele aqui enquanto alguém aparece e tal. Aí fiz isso. Aí ele ficou internado quatro meses. E eu, nesse processo aí de que ia para a Austrália tal, e falei, beleza. Aí o, a vara da infância me chamou e falou assim, olha só. Vou te, o advogado me ligou. Eu ia viajar, tipo, na segunda-feira. E ele falou assim, olha só, você você não vai viajar não. O juiz quer falar com você. Aí eu... Falar o okay quê comigo? Ele quer falar com você sobre o processo do Yuri e tal. Sendo que ele ficou quatro meses internado e eu ficava lá todo dia. Botei, botei enfermeira, não sei o quê, lá naquele HGB. Aí, eu fui lá e fui, cheguei, né? Ele falou assim, oh, então, olha só. Eu vou te dar a guarda dele, provisoriamente. E só tem um problema. Qual? É porque apareceu um irmão de nove anos. Tu tem que levar também. Eu falei, oi? Você de zoeira com a minha cara, né? Não, é isso, se você quiser, se não quiser eu não vou te, ler, não vou te entregar Não vou dar, separar ele não, eu Como eu achava de novo, que eu era foda Falei, eu sou foda, leva essa porra É só contratar dois babás Botar na escola, sei lá o que Caralho Falei assim, ó Então quando eu voltar da Austrália, eu pego esses meninos aí A gente conversa ali a Austrália? A senhora tem dois dias para pegar ele Que eu não tô tirando adoção não, eu tô tirando a guarda se vira, ia pra voltar na escola e não sei o que e eu, ai meu Deus, socorro cara, vocês não tem noção não agora eu dou risada, agora eu só agora é uma piada na minha vida, mas não foi bom não eu quase enlouqueci aí eu pego os meninos, levo os meninos pra casa, não tinha porra nenhum os meninos, não tinha roupa não tinha nada, aí ela veio contratar babá, não sei o que e de repente sai um menino no meu... na minha casa gritando mãe e eu falo caralho, cadê essa mulher? cadê essa mulher, pelo amor de Deus socorro eu sei que eu tive que cancelar a viagem quase enlouqueci, porque tinha dois meninos gritando no meu pé de ouvido e eu falei, caramba socorro, né e aí eu tinha que passar por aquele processo de tipo, imagina uma pessoa que era ocupada 14 horas por dia com trabalho que simplesmente não queria mais ficar casada, que agora não quer mais agora quer morar na Austrália, e de repente aparece dois meninos na minha casa e eu falei, eu me lasquei mas vamos lá, né? E aí eu falei, a casa caiu pro meu lado. E aí, o que, que eu vou fazer com essa porra dessa vida? Porque eu não posso nem botar culpa em ninguém. Fui eu que escolhi. E agora? Eu vou falar pra quem essa merda? Mas eu falava, calma, vai dar tudo certo. E a minha, a minha família não sabia que eu tinha sa largado a empresa, que eu tinha saído de tudo. Eles falavam assim, cara, tu tá muito desocupada. E eu calma, vai dar tudo certo eu não contava, porque assim, eu levo um tempo um para tempo contar as coisas, porque senão eles caem na, duros, né e aí, o que diabo é isso aí então é porque agora tem os meninos que estão aqui comigo e eles vão ficar um tempo aqui não sei o quê. e minha mãe ficava assim, porque eles não moram aqui eles ficavam assim olhando e falavam cara, oi cara, o é seu trabalho, calma rapaz, é, tô por um processo aí, vai dar tudo certo e aí vieram outras coisas, e aí eu sei que eu falei cara, o que, é que eu quero agora, não sei Vem a merda do propósito de novo. Quero impactar a vida das pessoas. Com o quê? Não sei. Aí começa a surgir um bom de louco. Ele estava bem aqui, ó, o Rodrigo. Vamos fazer não sei o quê, um founder. Nha, nha, nha. Porque o Jaime chamou ele para trazer. Vamos trazer o um founder para Brasília, não sei o quê. Que diabo é founder, pelo amor de Deus? Nem eu, nem ele sabia. E aí a gente, vamos fazer o um falado, quando volta de, do Réveillon, porque eu fui para o Réveillon, viajei, a gente encontra, vamos trazer, vamos trazer uma pré-aceleradora, não sei o que, não sei o que, ninguém sabia porra nenhuma, mas vamos trazer. E a gente teve que fazer um teste do demônio lá para ainda ser aprovado, rezava todo dia para não ser, não adiantou, a gente foi aprovado e trouxe. E aí começou o faldo se assim, a gente saber o que era. E hoje é a maior pré-aceleradora de startups do mundo, está aqui há um ano, em quase dois anos. Em Brasília. E aí eu contava para meus amigos como assim, né? Porque eu ia contando aos poucos. Eles falava: cara, que diabo é isso aí? Tu tem dois meninos agora em casa? E eu, calma, gente, vai dar tudo certo. É só por um tempo. E aí eu falei, cara, velho, o que, é que eu fiz? Eu não sabia nem o que era isso. Eu só falava, aí foi quando eu aprendi a aceitar, né? Não, você se fudeu, agora se aceitar. Porque eu falava, cara, Tiraram as coisas que eram mais importantes para mim, assim, que era a minha liberdade, porque eu sou uma pessoa muito livre, o meu tempo e, e a minha juventude, que eu falava, cara, eu vou ter que ficar esses meninos no, no meu pé de ouvido, eles eram maravilhosos, mas no meu juízo era muita novidade para mim. E aí, depois disso, vieram várias outras loucuras, que hoje ainda eu estou tocando, outras já mudaram. Mas o Space Venture, que, é, que hoje já é uma road que tem seis startups embaixo. É, e aí veio também o NASA Space, porque com a gente lá no no founder, veio um doido e falou, ai, por que vocês não trazem incubadora da NASA para o Brasil? Vamos trazer, porque a gente é foda, né? Vamos fazer, não sei o que. Aí eles vão, vocês vão aprender tudo. Aí eu botava o Otávio Rodrigo foi para reunião, ninguém sabia por nenhum, a gente sabia mais que eles. A gente, caralho, toma aí um kit pra você organizar a maior maratona do mundo que era um pdf de cinco páginas e eu, meu deus, respira E precisa de dinheiro? Sério? Precisa de dinheiro fazer essa merda? Precisa Entendi, de novo, eu havia me ferrado E aí veio, depois, eu me envolvi num projeto, uma pré-aceleradora chamada Acelera Impacto que é uma pré-aceleradora só de negócio de impacto social, que a gente começou a tocar no sul porque aquele preconceito de que Brasília só tem servidor público. E a gente tocou e acabou aparecendo algumas coisas legais, que foi, por exemplo, a Firgum, que é hoje é uma fintech, que eu sou eu comecei como investidora, mas hoje eu estou participando, inclusive, do time. Já já vou mostrar um pouco mais ela. Também de impacto social, porque eu só queria hoje, eu só quero trabalhar com coisas que gerem impacto social, que dão dinheiro também, claro, que eu não sou besta, mas... Não, eu tô doida, mas não tô burra ainda não. Louca eu posso ter ficado, mas burra ainda não. É, então, ela é hoje um banco, inclusive, ela já é um banco, graças a Deus. Aí veio o Colmeia, que é um abacaxi, que eu descobri outro dia, não sei se os meninos estão aqui. O cara do queijo falou assim, tipo, vamos... Os <risos> me mandaram um grupo do WhatsApp, eu conheci dois sócios no grupo do WhatsApp. Cara, como você é foda, vamos entrar nessa porra aí, vamos fazer não sei o que, tá, tá bom. Aí eu, cara, não sei se vocês conhecem, hoje ele é o maior coworking aqui de Brasília, é um monstro. E aí um dia, eu tá, outro dia eu tava lá na frente, e um cara tava assim, vendendo queijo, e ele explicando pra mulher o que era lá dentro, ele, ó, oh, é um negócio gigante. Tem um monstro aí dentro, é quase um shopping. Aí quando ele falou isso, eu falei, cara, os shoppings todos na contramão, e a bonita se mete com o um shopping, resolve um coworking, se fudeu de novo, né? Aí eu, puta que pariu, o que, que eu fiz? Aí eu olho assim, eu digo, aí toda vez alguém chega aí e fala, nossa, que negócio gigante, eu, ah, eu quero minha mãe. Porque assim, funcionário, aluguel, entendeu? Tu tem que se virar e fazer dar certo. Eu digo que a minha mais nova empresa é uma fazenda de cenoura. Porque, caralho, velho, só bomba. Você tem que fazer dar certo, não tem jeito. Você tem funcionário para pagar, você tem aluguel, você tem responsabilidade. E você não falou que era foda, falou que quer fazer? Então agora você tem que fazer. E aí veio, é, depois dessa, veio uma Academy, que é uma startup que a gente faz é, tecnologia é, para mulheres, a gente coloca mulheres na área de, de tecnologia, um método que eu criei para desenvolver aplicativo, para empreendedorismo digital, a gente fez o Hack Power Homem. É, DF em março Para mulheres vítimas de violência doméstica Que participaram Para aprender a empreender na internet Uma imersão de três dias Entre outras, esteira, uma esteira que tem lá é, Que vocês podem depois dar uma olhada no site Aí vem depois Aí pessoal, vamos organizar o NASA No Brasil todo Porque você é foda eu, Tá bom, eu ajudo, me fudi de novo Está lá, vai acontecer agora em todas as cidades do Brasil e em Brasília eu resolvi que eu, eu queria, Cara, se é para me fuder, eu então vou me fuder maior, vamos lá, vamos fazer logo para mil pessoas, não sei o quê, vamos fazer vamos fazer acontecer e o abacaxi está na minha mão agora, vai acontecer em outubro, provavelmente na UDF, é a maior maratona de inovação do mundo, acontece é, da incubadora da NASA, acontece no mundo inteiro e o Brasil não tinha participado, veio participar agora no segundo ano. É, e a gente, ah, eu quero que Brasília eu falei, cara, você vai me ferrar, então vamos fazer logo o Brasil maior e o Brasília maior? então vamos, e estou me ferrando, tá? vocês não queiram nem saber aí veio um bando de loucos atrás de mim e falou Karine, então, por que, que a gente não, não pega? e vamos fazer um web summit em Brasília, porque não sei o que e blá blá blá um pessoal de fora e eu de novo vamos que eu sou foda e aí é uma conferência latino-americana de inovação em tecnologia, que vai acontecer aqui 3, 4, 5 de outubro, no Luíses Guimarães. A gente vai ter três palcos, um para três mil pessoas, outro para mil e outro para 800. Também é uma cenoura gigante, que eu estou fodida. Mas eu vou explicar para vocês. Aí depois veio a Misética, que é a inteligência artificial que a gente está desenvolvendo com o MP para... Cultura de integridade, anticorrupção e blá, blá, blá, entre outras coisas. Hack Noel, Open Innovation, um bocado de merda aí que eu estou lascada fazendo. É, aqui é a Firgum. A Débora, ela, é, ela foi... A, a Firgum, ela é um, uma fintech de impacto social e a Débora, ela era uma mulher que é, tinha sido... A gente empresta dinheiro sem juros 3 mil reais, até 3 mil reais e depois tem uma faixa de juros até 15% que é o microcrédito, se ele é impacto social e a gente só quer todo mundo que quer empreender, a gente não pede merda nenhuma de comprovante, de nada. Tem um algoritmo lá que, que ele é, acompanha mais ou menos o nível de endividamento e blá blá blá. Hoje a nossa taxa de inadimplência de, de é 0,8, é muito pequena, tem um ano mais ou menos que ela existe. E a Débora, ela, ela foi a primeira. E aí ela precisava de uma máquina para fazer as tortas dela, porque ela ficou desempregada, porque ela engravidou e foi demitida. E aí ela é, queria uma máquina vácuo para empacotar as tortas e conseguir vender melhor. E aí ela pegou empréstimo, 3 mil, e a gente falou, vamos, vamos se lascar, né? vamos lá. Vamos. Aí ela pagou em quatro meses, a gente dá 24 meses hoje. Ela pagou em quatro meses, pegou mais, é, mais dinheiro depois. Hoje ela... Tá aí, ó, dando na minha cara. Tá faturando mais que eu. Eu me fudi. Mas ela, não tá, ela tá faturando mais que eu, porque eu não tenho foco. E ela tem. A startup tá faturando 500 mil e ela faturou 800 mil reais. Falei, caralho, velho. Me empresta dinheiro agora. E aí, ela já tá emprestando... Já tá com um funcionário, já tá arrepiando aí. E aí, eu falo que vale a pena, né? Porque é... Se eu tivesse mais foco, a, a gente já estava em outro caminho. Mas as coisas acontecem. eu já aceitei que as coisas têm que acontecer de acordo com que, aquilo que a gente quer fazer, o coração manda fazer e vida que segue. Então, não me faça barra e vida que segue, uma hora a gente caminha. E aí veio colmeia. Colmeia é isso aí, para quem não foi. Ai, como a gente é foda, vamos botar uma galeria de arte, vamos botar não sei o quê, vamos botar não sei o quê. Nem queiram saber o valor do aluguel, tá? E essa galeria de arte ela é colaborativa. A gente não cobra nada, porque eu entendo que arte, tecnologia, cultura, criatividade tem que estar junto. A gente não cobra, é, tem que ser artista do DF. E 20% do que é vendido a gente destina para alguma coisa dessas coisas sociais que a gente faz. Quem não foi, por favor, vá lá, pelo amor de Deus, que essa merda tem que dar dinheiro. Então tem uma área de eventos, funciona 24 horas, 7 dias por semana. É, aí são algumas baias. Ah, tem barbearia cowork, salão, brinquedoteca. Tem um bocado de maluquice lá, tá? E aí esse é o Inova Summit, que é esse projeto que eu falei, que vai acontecer aqui no, Luce, no Centro de Convenção dos Luís Guimarães. E aí, isso aí eu falo que é a minha maior cenoura agora porque eu tenho que entregar. Porque eu falei, vamos, que eu sou foda. Aí eu comecei, agora aí eu descobri que eu tinha que tirar o PowerPoint do papel. Eu tinha que tirar merda, o negócio da maquete E aí o bicho está pegando Mas vai acontecer, porque não tem jeito 3, 4, 5 de outubro E aí eu digo o seguinte, cara Todo mundo quer empreender Escola é a vida, startup é todo dia Eu brinco muito com isso, tá? Esse, esse chapéu aí Ele não vai chegar Toda hora eu estou falando para Ai, Karine, me dá uma lição de sucesso Vai se lascar É isso a lição que você vai ter é, cara, não fique esperando que... Ai, você é muito dura. Aham, uhum, então tá. Então espera a cenoura chegar que tu vai ver só. É melhor eu do que o boleto do aluguel do, do, do espaço, que você se responsabilizou com os outros. É melhor eu do que a folha de pagamento. Então esse papel aí de, ah eu sou startupeira, eu sou foda, vou criar uma startup de um bi, de não sei o quê, vai trabalhar primeiro. Vai trabalhar, vai ralar, vai se lascar e aceita que a vida é isso e que não é... Não é é, que você tem que fazer, fazer, fazer, fazer, fazer, fazer, fazer. A minha diferença, eu falo muito que a minha diferença entre é, muita gente é justamente é porque eu faço. E normalmente eu faço sem saber o que eu estou fazendo, tá? Eu falo, sei lá que merda vai dar, só sei que eu tenho que me virar porque eu me comprometi e agora já era. E aí eu digo sempre o seguinte, comece sem você estar pronto. Empreender como você dirigir um carro sem volante. Derrapar faz parte. E é isso. Todo dia eu falo, caralho, me fudi. Todo dia é isso. Eu falo, meu Deus, como é que eu fiz uma merda dessa? É isso. Assumir um compromisso desse. Eu brinco agora no Inovação, a gente está contratando palestrante. Carinho, ó, todo mundo mandaram vir. Classe executível, manda, velho. Emite, eu não sou foda, porra. Quando eu falei, caralho, a conta vai chegar para pagar. Vamos lá, não falou o que ia fazer? Então, assim, derrapar faz parte. É isso. Vai ter que aprender a pegar o volante de novo e se virar. Erre muito Errar amadurece Toda vez que eu digo que eu estou fazendo é mentira Toda vez que eu digo que eu sei Ai, você sabe o que você está fazendo? Claro que não Ou então, ai eu quero começar um negócio Você acha que vai dar certo? Eu olho assim Se eu soubesse Cara, pelo amor de Deus, gente Não tem jeito É fazer, fazer, fazer, fazer, fazer é... Ah, eu estou com medo Então fica esperando o medo passar Não vai passar Não vai tem que ir com medo mesmo, é, e eu digo sempre que tudo na vida se paga com dor e amor, aprenda a lamber as feridas, caia, lá, vá se lamber lá as feridinhas, cuide e continue, porque não tem jeito, é isso, vá dormir toda vez que eu tô ferrada, <risos> eu falo, caraca, tô fodida. tô ferrada, essa semana eu falei, essa semana eu tava muito ferrada, eu falei, cara, meu Deus do céu, eu botei, tipo assim, porque eu cheguei num banco pra pegar o um negócio da Firgum e eu falei, ó, oh, eu quero um milhão de reais de crédito. Aí o cara, oi? É, eu quero um milhão. Falei, você tá louca, velho, então me dá 500 mil. Porra, você não quer me dar um milhão, me dá 500 mil. Aí eu, e tem uma coisa, olha só, é, 500 mil, eu, só vou, eu quero um crédito, eu não quero seu dinheiro, eu só quero um crédito e eu vou te pagar com 60 dias, porque eu vou emprestar ali. Aí ele, e eu te dou uma garantia. Tá, e se, não, se eles não te pagarem? Eu vou me foder. é isso. Não tô te dando a garantia? Aí, então, saiu aqui? Não, só um minutinho. peraí é... É... outra coisa que eu sempre falo é nunca vai melhorar para com a historinha de que quando você ficar rico vai melhorar vai sempre piorar toda vez que você ficar maior vai piorar você vai ter mais funcionário você vai ter mais dinheiro você vai ter eu falo eu brinco muito com assim cara tu tá achando que quando tiver dinheiro vai melhorar não vai sabe por quê tu vai arrumar um amante e tua mulher vai ficar puta tu vai querer você vai ter que... Vé, é muito dinheiro para você administrar então, assim, você vai se ferrar sempre. Você vai ter mais funcionários, você vai ter mais problemas, você vai ter mais carros, você vai ferrado. Então, nunca vai melhorar, sempre vai piorar, tá? Então, assim, outra coisa que eu digo é, sempre, é, você vai perder muito antes de ganhar. Então, observe o que, é que você ganha perdendo. Não fique querendo ganhar, ganhar muito antes de perder. Vai perder muito, muito mesmo antes de você ganhar qualquer coisa. E todo mundo hoje quer ganhar antes de perder. Todo empreendedor Nutella quer ser rico sem se ferrar, quer ser tipo... Ai, ah, o cara da Easy táxis, ele vendeu não sei o que... Uhum. Vai fazer o que ele fez, então. Assumiu o que ele assumiu. Senta aqui no meu lugar, pega a cenoura e faz o que eu faço e aguenta. É, a Outra coisa que pra mim é muito importante é... Faça de tudo até fazer só o que você gosta. Hoje eu faço várias coisas que eu odeio, mas eu faço. Ainda. Principalmente quando eu, quando eu decidi Que eu queria começar novamente Eu tive que ser estagiária de novo E aceitar que agora era estagiária de novo Que eu não era mais Ai, Eu tinha não sei quantas pessoas ao meu redor Se lascou Tinha não sei quantas pessoas para fazer para mim Agora não tem mais Agora você está começando de novo Você vai ter que fazer tudo sozinha Então faça de tudo até fazer só o que você gosta E aí eu digo que é: Se você se sente foda Você vai se experimentar o paraíso Se você, se você não se sente foda Você vai viver no inferno eu brinco muito. Um dia eu peguei meus dois sobrinhos e botei os dois no quarto. E aí eu fechei a porta e apaguei a luz. Um começou a chorar e o outro começou a rir. Eu falei, cara, velho, por quê? Porque a realidade e ao nosso redor é a gente que cria, né? Você pode ver o inferno ou você pode ver o céu. Eu vejo o céu todo dia porque eu acho que eu sou foda. Mesmo quando eu tô fudida. Então, assim, aprenda a conviver com isso. É você que cria o que você quiser. A vida é sua. decido o que você quiser. É, o segredo do sucesso é esse, estabeleça seu objetivo, veja o que isso vai lhe custar e pague o preço. Todo mundo quer o sucesso sem pagar o preço, sem trabalhar 20 horas por dia, sem sentir dor, sem sentir risco, sem se ferrar, sem chorar, sem perder, não vai acontecer, não vai. É, isso aqui eu brinco... É, é, venda o que você não tem e saia correndo depois para entregar. E com, entregar é você chamar um adulto. É mais ou menos isso que eu faço. Eu, ah, e agora eu chamo os advogados. Socorro. Porque eu não assinei a porra do contrato. Porque eu vendi um pai o <risos> advogado fala assim, caralho, você não fez isso. Eu fiz. Você é louca, vai ter que arrumar. Eu falei, dá cadeia? Não, então depois a gente resolve. aí eu E agora, gente, onde é que tem adulto? <risos> Então entregar você chamar o adulto, galera Tipo, foda-se eu, eu, Outro dia eu estava falando com os, com os meus eu só falei, cara velho, eu estou vendendo PowerPoint, que cara de pau da porra Pelo WhatsApp ainda Aí eu Entregar e você chamar o adulto Vá, venda e depois se vira Sai correndo, chama o adulto Chama o advogado que ele resolve E é, se você não fizer isso Né, não, jeito é não, se você não é isso, cara A fazenda de cenoura Tá te esperando aí O Diego bem sabe Não tem jeito Não tem jeito, ela vem atrás de você Oi? É, é isso mesmo E aí eu digo, cara, se joga quer, quer, aprender, quer empreender Quer fazer startup, vai Sei lá se vai dar certo, pode ser que a primeira não dê Pode ser que a décima não dê Vai ter que ir algum dia Eu tenho uma frase que eu aprendi com a Dilma, ó Junto com a Fazenda de Cenoura. Vá que dá. E se não deu, vá de novo até aí. Que é todo dia isso que eu faço. eu falo, cara, eu acho que eu vou me fuder. É, acho. Só tô em oração. E outro dia eu tava brincando com os meus sócios. Falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Vamos alugar uma casa em Trancoso para passar o Réveillon? 50 mil reais a diária. Porque a gente é foda mesmo. Aí os caras se me olhando. Calma, eu tô brincando. Não sei lá, né? Daqui a pouco você faz. Eu falei, calma. Pode ser que daqui para setembro eu já tenha feito mesmo. Viu? Então, assim, vai. E é isso. Não tem jeito. É, startup é isso, empreender é isso. Não fica querendo enfeitar, achando que... Ai, como é que eu faço? Não fica assistindo palestra, não. Vamos trabalhar, tá? Para de ficar assistindo palestra e anotando. Viu, Gabriel? Espero que vocês tenham entendido. É isso aí, gente. Meus contatos. Se precisarem de ajuda... Procura pelo LinkedIn, porque eu sou muito ruim nas outras coisas E é o lugar onde me manda menos mensagem No WhatsApp é, parece de puta, sabe? Um bocado de mensagem, então eu não consigo responder Por isso eu não dou mais e No LinkedIn é o menos que eu, é o, sim, que eu consigo ainda dar, dar uma atenção Não me procura com mimimi, pelo amor de Deus Vai trabalhar, não fica em palestrinhas da campus o tempo todo Sai daqui, vai ralar, não fica achando que está cansado Não é não, Diego? Está cansado por quê? Alguém tem alguma pergunta? Sério? Ok. Você não vai falar, será que eu vou me ferrar? Eu não <risos> vai falar isso, né? Eu não, não, isso, não, né? não, relaxa. Tu tem algum vínculo ainda com esses meninos que tu ajudou? Aí você tem que pagar para saber. Ah, é? Claro, isso vai sair na Netflix logo, logo. <risos> você acha que eu sou um otária? <risos> <risos> eu já disse que eu sou... <risos> Burra não sou nós, é só na Netflix, já já você vai saber. Mais alguma pergunta? Não pergunta se vai dar certo, por favor. Karine, como que você vê a função do Estado para o ecossistema e o que, que você acredita que o governo pode fazer para o crescimento do nosso ecossistema de startups? Tomar vergonha na cara. E parar de ficar criando lei idiota, que só atrapalha, e parar de mimimi, porque eu faço muito mais. Toda hora eu fico brigando com Deus e mundo aí, falando que eu faço muito mais do que o governo. Eu, eu, eu tô montando agora, eu tenho três laboratórios, tô montando o quarto, que eu chamo de satélite hacker, que é a menina aprender a, a, a desenvolver aplicativo e blá, blá, blá. É tudo do meu bolso. Então, assim, trabalho mais de graça do que qualquer outro filho da puta de governo. Maratona da NASA, tudo às vezes a gente bota aí do nosso bolso e se lasca e se ferra fazendo tudo aí. que eu poderia estar trabalhando, ganhando dinheiro para mim, e aí eu acho que o governo fica muito de mimimi, entendeu? Então, eu devia pensar mais como startup, pensar em, em deixar com que é, certas questões as, a, as startups resolvam, tá? com que a gente, eu acho até que tem muita coisa legal acontecendo, porque hoje eu faço projeto com defensoria, com TJ, sou estagiária, um bocado de gente aí, desses povo aí de, de, de órgão público, mas eu vou por acreditar que isso precisa ser feito, tá? É, e fico bem braba quando também vem com historinha para o meu lado. Porque eu acho que tem que fazer e não ficar de historinha, não ficar de ai, ah, não sei o quê. Quando começa com burocracia, eu fico muito bravo. Não vou, tem que mandar um e-mail, não vou mandar, tchau, estou indo embora. Então, faz as coisas, é, fazer acontecer mesmo, vai faz. Então, assim, se une um o ecossistema e desenvolve as coisas, não fica querendo é, historinha e querendo aparecer, querendo marketing. Então, ficar criando lei, criando coisas que não, não tem sentido, eu fico bem, bem nervosa. Mais alguma pergunta? O que, te, o que mais se revolta no mundo? Nada. Nada. Eu sou... Eu acho que a gente... É, eu sou bem, bem de boa, assim, sabe? Eu, eu não coloco a culpa em nada e nem ninguém, não. Eu acho que nós somos responsáveis por tudo. E, por exemplo... Quando eu olho o menino na rua, eu falo, cara, eu sou uma filha da puta, porque isso é a responsabilidade minha também. E aí ah, o mundo não está fazendo, foda-se, eu vou fazer o que eu quiser, porque é a minha parte, se sobrar um, beleza. Então, não tem tudo bem também se as pessoas não têm ainda esse, esse momento de pensar ou de chegar no estágio que hoje eu cheguei, que eu era meio burrinha também, mas hoje eu dei uma melhoradinha. É, e cada um tem que viver o seu tempo e seguir o seu processo, então hoje eu acho que a gente tem que tentar e fazer. Eu só não gosto de mimimi da galera dizendo ai, o Bolsonaro acabou com a minha vida porque agora o serviço público vai acabar. Ah, porque o meu chefe... Ah, tá, se vira. Entendeu? Quando que você vai ter podcast? <risos> Quando eu tiver tempo e parar de trabalhar de graça para os bestas. que eu só... <risos> eu não tenho muita paciência Eu já Toda hora alguém quer me chamar para fazer uma coisa Mas eu, eu sou meio desorganizada com isso Já deveria ter feito várias coisas Mas eu sou muito bagunçada Com relação a isso Na verdade eu só vou fazendo e depois eu sei lá E isso podia ser assim, né? Ah, legal. Alguma hora eu vou fazer Mas eu já estou com outras prioridades Que a cenoura está aí me esperando Eu tenho que entregar em outubro Depois eu vou para a praia Não quero que fala comigo nunca mais E em dezembro eu volto mais alguma pergunta? Última, porque o resto é só pagando, tá? Oi, Karine, meu nome é Yuri e eu gostaria de falar que eu acho que foi a primeira pessoa que falou startup de maneira sincera e honesta. <risos> Verdade, eu já tive negócio e eu sei muito bem o que você fala, que às vezes a gente promete até o que não tem. Uma vez eu prometi um produto e eu tive que inventar ele. E todo mundo fala daquela música da Xuxa, né? Tudo pode ser, basta acreditar, nessa é nessa merda fica não. Fica aí cantando, fica no palco, tudo, fica só é. acreditando, não vai Isso. fazer não. E não é uma pergunta, é só te parabenizar mesmo, Obrigada. porque você falou a realidade mesmo de quem quer alguma coisa tem que fazer acontecer e não espera de ninguém, espera só de si. É, levanta e vai, cara, porque você vão se ferrar, não tem jeito. Ah, eu tô com medo, vai. Você vai ficar com medo da vida toda, o medo não vai passar. Como é que faz pra ir com medo? Não sei, porque toda vez eu fui com... O medo não foi embora. Todo dia eu, eu vou muito, tipo, cara, sabe o que eu vou fazer? Qual é o... O, o que, que eu penso sempre? Ah, o jeito que pode dar errado é se eu não fizer, então eu vou fazer. Vou fazer, vou fazer, fazer, fazer, fazer. Alguma coisa vai que dar. E como eu já tenho um bocado de amigo na estrutural, eu bem qualquer coisa, eu vou morar lá quando o dinheiro acabar e foda-se, é o jeito. Não tem jeito, galera. Eu vou ter que recomeçar porque eu não tinha nada, eu já vi o inferno. Ah, você já viu o inferno? Já. Vou ter que vir lá de novo e começar de novo. E aceitar que, é lá, não foi escolha minha. Então, hoje eu falo, ai, eu acho que eu não quero ir para lá não, então vai trabalhar. <risos> Toda vez que eu começo a ficar meio no telo eu falo, ai, eu acho que é melhor ir trabalhar. <risos> porque vezes também dou onde de Nutellinha. às vezes eu fico, ai, tô cansada. Tô, para de, cansada, cara, tu tá aí com o abacaxi na tua mão, não dá para você ficar cansada agora. Você vai ter que se virar, porque você prometeu, você tem que entregar que agora os adultos estão tá te cobrando caro, estou cheia de adultos me cobrando caro, os advogados tudo me enchendo o saco. Fala, cara, merda, cada, cada cara que tu fizer, eu vou aumentar o valor. Eu, Calma, gente, para que isso? Mais alguma pergunta? Ai, meu Deus, se a gente a próxima, eu vou cobrar. Pode falar. Boa noite. Desculpa pela voz. É, é mais para compartilhar uma coisa que você falou. Sobre, tipo, venda mesmo se você não tiver Porque quando eu estava em Manaus eu tinha uma loja de canecas E as pessoas encomendavam E mesmo não tendo material para fazer no dia Eu falava, amanhã eu entrego Aí a pessoa, tipo, depositava o dinheiro na conta E eu corria atrás E quando eu entregava, a pessoa, nossa, você entregou tão rápido Parabéns, não sei o que E, tipo, eu sempre me identifiquei com a sua palestra Porque sempre foi assim Tipo, eu tava cagando de medo achava que não ia entregar Mas ia lá, metia a cara E tipo, não é até que eu tô aqui, metia a cara e vim Isso, faz um powerpoint vende pelo whatsapp pelo Exatamente Facebook. E parabéns pela sua palestra, boa, tá foda Ora, powerpoint, faz um powerpoint bem bonito e, e não precisa de curso não, vai lá no youtube que dá pra fazer Aí o pessoal, não, e é engraçado Porque eu mando powerpoint e tipo, caralho Que negócio foda eu... <risos> Se ele soubesse que eu nem sei como é que eu vou fazer essa porra. Mas alguma pergunta, não, né? Beijo e tchau. Quem é, Diego? Que está rindo. Ah, eu vou de novo. Isso me persegue todo. Tem uns 10 anos que você me nota atrás de mim. O que é a Fazenda de Cenoura? O quê? A Fazenda de Cenoura. É aquilo que você vai experimentar se você não, não palestrar lá no NASA. Gente, ó, eu tenho que interromper. Qualquer coisa vocês me pagam que a gente conversa. Tá? Sucesso para vocês aí, tudo de bom. Obrigado por vocês terem vindo.